Com anúncio do CS2, muita gente começou a pirar e montar um inventário de skins para quando o CS2 for lançado, que espera se ser em junho. E com isso, eu percebi um item que tá sumindo conforme o CS2 vem chegando. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Tipo apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Olha só pra isso! <risos>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 da Operação Broken Fang. Na moral, essa operação trouxe muitos itens pro CS que vão valorizar. E lá na Operação Broken Fang a gente tinha os agentes. Você só conseguia esses agentes por meio das estrelas da Operação Broken Fang e você comprava um agente aleatório que podia ser escolhido ali para você. E você tinha essas cinco opções de agentes que você podia comprar. Então você podia comprar os agentes mais básicos ou você podia ir nos agentes mais avançados e tinha ali a família dos agentes Sir Blood Daryl, depois que foi acabada a operação, não dava mais para você gastar estrelas e pegar agentes e não tinha nenhum pacote de agentes nada do tipo, até hoje não temos, então esses agentes foram descontinuados, e por simples motivos de demanda, o Sir Blood Miami Daryl é hoje o agente mais caro, já passando de 400 reais eu queria fazer uma rápida comparação de como que era o Sir Blood Miami Daryl no CSGO versus o CS2, porque é o agente que eu uso e é assim que ele é no CSGO. Vocês estão vendo aí, basicamente o que que destaca muito? O relógio e as duas pulseiras na mão esquerda, né? As duas pulseiras ali pra mim é o que mais chama atenção disparado. Até mesmo se você não tiver faca e luva, fica mais bonito ter o agente com a pulseirinha ali e o relógio. Agora, eu olhei como é que tava esse agente no CS2 na esperança de que fosse estar tá, um dourado mais top, os braceletes e tal, mas na verdade tá bugado. Só tá aparecendo as tatuagens do agente, mano. E tipo assim, eu tenho certeza tenho certeza que todo mundo vai tentar pegar um agente desse para ter na Cersei 2 né todo mundo deve estar tá comprando agora mesmo sem o acesso do CS2 ainda e é por isso que eu tô vendo uma valorização absurda no Sir Blood Miami Daryl e nos outros agentes dessa família também cara a gente consegue analisar aqui cara uma valorização de 100% no último mês galera claro que deu um salto aqui no dia 22 de março que foi o dia que o CS2 foi anunciado mas mesmo assim a gente continuou subindo não foi só um hype ali então, muitos stonk 100% em um mês, cara. Eu sinceramente penso assim, cara, esses itens que às vezes você vai comprar um só, às vezes vale a pena comprar uns dois, três, pra lá na frente talvez você vender um e ficar com um, tá ligado? Não estou dizendo que agora é uma boa hora pra comprar o Sir Blood My MDR ou qualquer agente desse tipo, mas se ele desbugar logo na Source 2 e aparecer a pulseirinha e a galera continuar vendo que ele é bonito pra caramba, o preço dele pode continuar subindo, sem dúvidas. Esse aí a gente não tem nada demais quando você olha pra baixo, né? São calças sociais, sapatos sociais e tal, mas a galera ama as tatuagens, o relógio dourado e as pulseiras, cara. Pulseira tipo Cartier, tá ligado? Enfim, o que, que você acha desse agente? Se você tivesse que gastar apenas 400 reais pra montar aí um setupzinho legal, você compraria esse agente ou você compraria, sei lá, uma luva? Eu acho que às vezes vale a pena ter o agente, cara. Pena que ele só é pro lado do TR, né? Então, do lado do CT, você perde ali as pulseirinhas douradas e tal. Mas, mano, muitos tonks. Comenta aí se você comprou um agente desse bem baratinho. Eu mesmo, quando comprei, velho, não tava nem metade do preço que tá hoje. Então, muitos tonks, se eu quisesse vender, já tava com lucro enorme. Enorme. Tudo sobre skins, se você tiver dúvida Pode deixar aí nos comentários, Eu vou gravar muitos vídeos Sobre como estão as skins, os itens do CS No CS2, a gente se vê no próximo galera Um abraço, falou